Olá, lá, Olá, olá, olá, olá, olá, olá, olá, olá, olá. Você beija olá Lua! Sem beijo na boca, meu amor! Olha o trio aqui reunido de novo. Uma gente. participação especial hoje da aqui, lua, é da, lua, da Lua, também é chamada Lua. E aí, gente, tudo bem? Já aproveita, vai dando like, vai compartilhando para com os amigos, que hoje a conversa é para falar. Sobre as energias do momento atuais, sintomas que as pessoas vêm sentindo, não estão compreendendo muito bem, né? Eu não sei se vocês também recebem as mensagens, mas os sintomas estão sendo fortes, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. O que está acontecendo, né? <risos> Por que será que as pessoas estão sentindo enjoo, dor de cabeça, insônia, sono, insônia, ou sono demais, ou às vezes muita dor de cabeça, dores na nuca, né? E aí fica tomando remédio eu, e não sabe que eu tá tô na perna. Né? Mas é fome. <risos> Mas você Mas acabou eu... de comer, beleza? Né? <risos> <risos> é que eu sempre durmo. Só que quando eu tô de dieta, eu acordo com o estômago Meu Deus! Mas, eu fico naquele dilema, vou na geladeira ou não vou na geladeira? Vou na geladeira ou não... Olha, pra apresentar o pessoal, né, também, gente, olha, essa é a Miroca. É, é. é a Miroca. A Miroca que tanto motivou pra poder abrir o canal pra vocês. Então, a Miroca é um grande responsável, um grande amigo. E a gente tem um projeto no Facebook chamado Lux do Médios. E tem a Keori Canedo também, pra quem tiver no meu canal, né? Então, aí, já, você já... Já estou conhecendo. eu sou o Frank para os outros canais para quem não conhecer. Estamos aqui... E essa é a Lua, Luete. Uma portuguesa achada no lixo, que agora tem vida de rainha e está castrada. E morre de ciúme do Franco. E morre de ciúme, é, se Ela deu uma mordida no meu popô quando eu cheguei. Eu também. Ela perguntou os dois, né? Ai, ah, vocês Sim. estão chegando. Sim. Já vão dando like pra gente. Final de, de domingo. Domingão já é um dia que costuma ter uma energia bem pesada, né? Que a gente sente engraçado eu não sinto muito não eu gosto do domingo, eu domingo. Também. mas por As que a Paulinhas não, não gosta do domingo ah, é, tem gente que tem essa coisa mas eu não gostava, mesmo. né amor? não gostava não, energia, tô falando. é, é, é energia, tem, energia tem pessoas que sentem a energia do domingo pesado eu não sei se vocês sentem, o pessoal pode ir comentando eu sentia muito isso quando eu trabalhava no, no tradicional e eu tinha que acordar cedo e tinha que ah, fazer alguma coisa que eu não gostava eu muito gosto. então aí no domingo quando ia Chegando à tarde, à noite, assim, eu já começava a sentir, ai, ah, não. Amanhã. Amanhã eu tenho tem que, eu tenho que levantar, é. tem que trabalhar. E eu senti um pouquinho, mas agora que eu faço o que eu gosto, uhum. né, que eu tô, que eu acordo, na verdade, feliz de fazer uma sessão, de, de fazer uma terapia, eu não sinto isso de, no domingo. Ah, então, também. Eu nunca senti. Porque uhum. eu nunca tive, assim, essa coisa do, de trabalhar, de ter que ir para o um uhum. lugar certinho, né? Trabalhava em casa, eu trabalhava todo dia. Então, não dia diferença como uhum. até trabalho. E agora é isso que você falou, ainda fazendo o que eu gosto, aí ficou melhor ainda. Que assim. Sim, aí você também trabalha de casa, outra é casa, outra né? coisa, né? E você? Ser, eu né? não, não tenho também não isso, graças a Deus, ah. tem, tem mim, não tem tempo ruim não. Pois é, mas olha só a diferença, você também trabalha em casa. É, trabalha em casa, tá com trabalha com família. o que eu gosto, é. é. Não dependo, mas a verdade, eu acho que é por conta... É, eu acho que somatizo, além do que acontece na, uhum. na psicossfera, eu acho que por conta de consciente coletivo, uhum. a pessoa já pensa no outro dia então. que vai ter o trabalho, que deveria ser prazeroso, que deveria ser uma alegria, né? E por conta disso acabam deixando uhum. né, de viver, de viver. viver. viver. Para sobreviver. Para sobreviver. E eu acho que isso é não é legal. Então, é por isso que fica pesada a psicossfera, porque o coletivo, a maioria das pessoas trabalham na segunda-feira. Sim. Uhum. É, faz sentido, né? é, Aí deixa essa energia. E já sai de casa com aquele é. peso, né? Uhum. De nossa, mais uma, mais uma. Mais um ano, é. né? E aí começa a terça-feira já querendo que seja sexta. Pois é. Não, tem... nossa. Não. Gente, peraí, Lua, você tá soltando muito pum. Eu não tô... Vai muito. pra lá, vai deitar, vai deitar. Tá soltando sentindo. muito pum em cima de mim, no meu braço. Não, vai lá. Vai lá. Vai deitar agora lá. Você está muito pum, Lua. Eu tô aqui, tá tranquilo. Não, tá bem, eu dispenso. Caramba, hoje, eu queria ficar quietinho é. aqui, mas... Ela soltando tanto pum na minha mão. Fica é sério mesmo? Isso é o um que? Ciúme das meninas? Por quê, Lulu? Ai, oh, meu Deus? Caramba. Tadinha. <risos> Indiscreta. É. Mas ela tá soltando, eu aqui, vocês não sabem que sou eu que tô peidando. Não, não falo não. E os caras estão soltando pum aqui, eu sentindo, eu falei, Lu, peraí. Eu ainda falei, solta pum não, ela. Solta pum, <risos> que nem gente. Fé do Oriente, né Lula? é, Lulu? Vai, vá pra lá. Vá. Vai sentar lá, vai. Oh, né, <risos> Mas é legal a gente, a gente Falar dessas coisas assim Que é para as pessoas também desencanarem um pouquinho Sim. Porque eu vejo que Muita gente fica, entra nesse clima né, E acha que que tá mal, que aí começa a ter todo o mal estar, que é o pessoal Clima. Quando a gente explica, as uhum. pessoas têm medo do desconhecido e sofrem pelo desconhecido. É verdade. Quando você consegue compreender o que está acontecendo, olha, eu acho que a, a, a explicação energética para tudo é fantástica. Uhum. Quando a gente consegue enxergar o mundo como energia, uhum. tudo muda. Uhum. Sim. Tudo muda, porque o que era misticismo passa a ser ciência, passa a ser física. Uhum. né? que antes a gente enxergava como magia sim, passa a ser sim. manipulação de energia, é né? a magia. Sim. Então isso é, amplia a nossa mente. Então quando a gente tem esse conhecimento, quem passa mal no domingo se sente mal, agora já está sabendo por que se sente mal. É a energia que vem do coletivo que pesa. Então o que, que você vai fazer para sair disso? Você já sabe que é isso que está pegando. Tem que sair dessa vaga. Tem que procurar alguma coisa que você é, te distrai <risos> para você poder sair realmente dessa vibe. Né? E quando você entende o que é o mecanismo, você já não fica focado tanto nisso, que você sente que é aquilo, né? e você aí não sente medo. Não fica em pânico, achando que tá passando mal, que é tá um obsessor, isso, né? É. é, porque levando sempre pro o... Pro... É, é. do é, é. culpa do obsessor. É. Então, aí você relaxa, você entende que é uma, uma energia que está vindo do coletivo, você procura distrair, se você não está nessa, nessa vibe, e se realmente você se sente mal, para começar a segunda-feira trabalhando É hora de você parar e retenção o que você está fazendo É hora da conscientização De fazer as perguntas Que vão ser uma chavezinha que vai virar na sua mente O que, que eu estou fazendo na minha vida? É. Né? Será que realmente eu estou vivendo ou estou sobrevivendo? É. Porque o planeta Terra Está elevando a frequência uhum. O planeta é. Terra já está vibrando no amor né? E amor não tem nada a ver com sofrimento né? O amor tem a ver com prazer, com alegria E as pessoas que não estão conseguindo Acompanhar essa frequência O que, que acontece? O planeta está vibrando Numa frequência mais alta e as pessoas aqui Vibrando no sofrimento né? Na, Eu tenho eu tenho que fazer isso O que acontece? O corpo não suporta Mais a energia E aí o corpo começa a dar alerta De, ei, olha aí, você não está feliz né? Vamos Sim. mudar isso aí E aí o que, que acontece? Vem alergias Vem dores de cabeça, pra quê? Eu sempre falo que sintomas são presentes. Sintomas é dádiva, né? Então, se eu tenho sintomas, é para que eu possa observar. Olha, eu estou te vendo aqui, então, eu fecho os meus olhos, eu vou lá para dentro e faço a pergunta. O que é que eu ainda não estou compreendendo da minha vida? O que é que eu posso melhorar para que seja mais leve? Para que eu sinta mais amor? O que é que eu tenho que tirar da minha vida para que... Venham novas coisas, mas venham coisas que, tenham que, que me ajudem a elevar essa frequência. Porque agora temos que elevar a frequência mesmo. Sim. Ainda mais nesse ano de 2023, que é a Hora da Verdade. A Hora da Verdade. Agora é a Hora da Verdade. Vinheta, vinheta. Vinheta. A Hora da Verdade. Bom, falando em verdade, vamos então aqui... Vamos jogar, vamos jogar da a sinela. Calma, Lua. Calma. calma. Vamos, Vamos tirar a chinela aqui. A hora da verdade. Quero ver quem é que vai mentir. Agora é a hora da verdade. Viu, gente? Gente, gente Não, não falando. é isso. É, é, não, fala. É Vamos falar em hora da verdade. É, você falou de algo que eu acho que... Tá nossa, mãe. Estou com pintinhas. Ninguém vê, ninguém vê. Pintinhas tá, na tá camisa. Então, é, é um momento que a gente precisa ter atenção com esse autoconhecimento, né? Porque quando se fala de autoconhecimento, pode ser chato, mas não tem jeito, gente. Por mais que a gente... Para que a gente acesse o espiritual? Para a gente ter o autoconhecimento. Porque você não precisa até acreditar em nada, mas se você tiver, pelo menos, seguir as virtudes né, do ser humano, as virtudes é, da lei universal, você vai conseguir já lidar com todas as questões regentes do amor aqui na Terra. Então a gente às vezes fica né, querendo muitas coisas. A gente gosta porque a gente é artístico, né? E o espiritual ele é artístico, ele é alegórico. Por é isso criativo, é né? por isso que tem todas as as criações, né? Por exemplo, o hinduísmo, o catolicismo, a umbanda, o candomblé e todas se, se você for estudar, você vai ver que o espiritual ele é completamente artístico e ritualístico. É, assim como nós somos ritualísticos, a gente levanta, escova os dentes, né? a gente toma um banhozinho. Ai gente pessoal, não só isso, a gente gosta da nossa casa arrumada, não precisaria até ter tantas, é, tantos enfeites né? na nossa casa. Mas a gente gosta de ver, porque, porque ajuda no mental e claro, a gente falando inconsciente coletivo esse inconsciente que a gente transforma no inconsciente, que é como a gente lida com a nossa vida e as experiências, que vai fazer com que a psicosfera fique mais leve e a gente consiga lidar melhor com cada dia ou com os processos. Por exemplo, a gente está conversando aqui, mas tem outro lugar que está tendo guerra, que outras pessoas ali estão sentindo também o peso. E a gente pode não estar tá sentindo o peso. Por quê? Porque a gente elevou a nossa frequência com amigos legais, que você compartilha é, algo que seja construtivo que te apoia, que dá força e não ficar no pensamento mesquinho, no pensamento de falta de perdão, no pensamento daquilo que escraviza e que a vida não está pedindo mais isso, é autoconhecimento, até a própria espiritualidade hoje em dia está sendo tão claro, tem tanto conteúdo disponível que é pra é gente verdade. se conhecer ferramentas, ferramentas. a gente, a gente uhum. tem muita ferramenta, quer ver uma coisa legal que eu estava falando com a Kelly é, uma mapa é muito legal da gente fazer. eu Esse Sim. ano, eu mesmo, é um ano regido pela lua, né? Pela lua. É. <risos> pela lua. Pela lua. o <risos> só. Pela lua. E a lua, ela potencializa tudo. Uhum. Então, é legal. E isso é uma ferramenta até para gente utilizar. Por exemplo, eu tenho a lua em sagitário Então, eu tô sentindo que esse ano eu tô mais ainda ímpeto, assim, aventureiro, de viagem. Estou me atirando mais. Isso é uma coisa característica do signo de Sagitário. É. Né? E como a Lua está potencializando isso, eu estou tendo... De... Então, isso é legal porque a gente é, tem ferramentas que nos auxiliam a gente a se conhecer mais. Sim. Né? A astrologia é uma ferramenta, numerologia, o baralho cigano, é. numerologia, o tarô. A gente tem diversas, muitas fontes de ferramenta para nos auxiliar. Pois é, e você estava falando de algo, né, antes da gente começar aqui, que como a gente tem sentido, né, essa psicosfera atualmente. E a gente está sentindo porque essa, o que falam, né, da experiência que nós estamos, vamos passar para 5D. Gente, a Terra é 3D. O que a gente pode fazer é acessar. Há consciência de, outros, de outras dimensões, mas a Terra, a experiência é tridimensional, é isso aqui que a gente está vendo. Essa é experiência que é maravilhosa, às vezes a pessoa fica demon... demonias... Demonias. Demonizando, <risos> demonizando, demonizando, demonizando a, a Terra, a Terra é incrível, a gente que precisa evoluir, a, a gente morre, a Terra vai ficar aí e ela se regenera, então... É... A experiência da 5D é a consciência que a gente precisa para o nosso processo evolutivo, para a nossa passagem, para dimensões que a gente vai alcançar depois que a gente desencarnar. Agora, claro, se a gente vai para o extrafísico, a gente consegue ter essa consciência. E aí, é, nós estávamos falando dessa energia né, atualmente, a gente está sensível porque a gente está recebendo essa nova frequência da Terra e a gente está conseguindo captar o que está na psicosfera. Mas como eu nunca senti isso, a ah, minha mediunidade está desenvolvendo, não precisa nem você ser reconhecido como médium ou reconhecer as suas faculdades mediúnicas, porque todos nós... Somos de alguma forma. Agora, o que você vai fazer, o que você vai desenvolver de habilidade, do que você traz, aí é com você. Por isso que muita gente está sentindo. A gente está falando dos sintomas. Vamos falar então desses sintomas? É, e só para entre parênteses aqui, quando a gente fala de planeta Terra... Eu gosto muito de enfatizar que essa regeneração toda que se fala do planeta Terra, na verdade, não é lá fora, Sim. é dentro. É, é sempre dentro, é em cada um de nós. Então, Bom. por exemplo, o Frank acabou de falar, nós estamos aqui conversando, estamos aqui falando sobre espiritualidade, positividade, mas sabemos que também tem uma uhum. guerra acontecendo em outro lugar, né? Uhum. Só que a gente aqui tá, estamos criando uma outra realidade. Sim, a gente não foca no negativo ou na guerra ou alguma coisa. Nós escolhemos aproveitar esse momento para falar de amor, para falar de conscientização. Então. Escolhas, né? São escolhas. E muitas vezes a gente não percebe, desculpa, cara, de a gente interromper. Eu estava conversando, essa semana, tinha três ou quatro pessoas conversando, e. Estou falando baixo. Né? E todo mundo reclamando do planeta. Ah. É dentro de um, uma casa, até, é, de estudos, é, né? É. E aí todo mundo falando, ah, porque o planeta está ruim, a convivência com as pessoas, e as pessoas são ruins, o planeta é lindo, mas as pessoas são ruins. Eu digo, gente, para para pensar um pouquinho, observa com quem você está relacionando. Eu voltaria de boa nesse planeta um monte de vezes. Eu vim. De preferência, ele voltaria, não, mas não por isso. <risos> ah, <risos> olha só, o planeta é Ai, Paulinha também eu voltaria. Palma... Eu é. voltaria, né, Paulinha? Olha só. Planetara. É lindo. Planeta mas lindo. opção de escolha: assim, eu não voltaria para ter experiência em outros lugares também. eu mesma, né? Libriano. <risos> é é. É, então, é, tem... A gente é, de... É, de... É, é da terra, a gente gosta da terra. Aí, ó, os dois Super gênio! Né? Ativar... Forma os de libriandos. ativar outros planetas! Sim! É. Os, os é. com as é. taurinas, né? A gente é muito, muito... Terra! É. Né? É. O planeta é lindo, gente! Eu, eu, quando concordo. eu passei, eu com mostro concordo, cada lugar gente. só lá no Rio de Janeiro, é. imagina é nesse mundão todo, né? E assim, quando a gente tem uma vibe legal, quando a gente tem consciência, é isso que eu procuro passar pra vocês, que não é que eu seja santo, eu sei que vocês também não são, mas a, a, a Tô gente assim, Tô <risos> Então, mas eu sinto que, assim, a gente que está já com desperto e com uma conexão bacana, a gente passa pelas pelos perrengues, pelas dificuldades, mas de uma forma diferente. A gente consegue passar e é isso que eu fico tentando passar para todo mundo, uhum. que, a, que desperte, acorde mesmo para isso, porque quando a gente consegue compreender isso tudo, tudo fica mais fácil, fica mais leve, né? É, mais leve, mas... tu para para pensar, você diz assim, pô, a gente é abençoado com tudo que a gente tem. A gente, é sente, uma... a gente sente, a gente sente, é, é a gente vive todas as dores também, só que a gente sabe como lidar melhor com o que está com, é. com gratidão, com gratidão. É, Porque é gratidão. aquele negócio, gente, a gente só vê lá fora o que tá dentro. Então, se uma pessoa olha para o planeta Terra e só vê a miséria, o sofrimento e todas as ma... malésias, como sofreu é que fala? As mazelas, as mazelas, eu e meu português. Então... É com ela que ela tem que trabalhar isso, isso né? Então, é assim, a gente tem que saber silenciar, fechar os olhos, olhar para dentro, para que a gente crie um mundo bonito primeiro dentro de nós, para que ele se reflita lá fora bonito. Então, essa é essa responsabilidade e a gratidão que faz toda a diferença. E o, o grande barato é assim, a gente vê que não é questão financeira, não. porque é como você está vivendo aquele momento satisfeito com o que você tem. Isso. O problema é que a maioria das pessoas não está satisfeita Porque se comparam é. um com o outro. É. Ainda está nessa separação, na dualidade. É né? incrível, eu já vi pessoas que dá mais profunda miséria, assim, dentro do nosso padrão, uhum. de uhum. morar num casebrezinho, e você chegar, está feliz, te passa um monte de ensinamento, está rindo. Uhum. Né? Uhum. E às vezes você chega na casa de um amigo que tem tudo uhum. e não está feliz. Por quê? Porque ele, ele tem tudo, mas para ele aquele tudo ainda não é o suficiente. Então, quer ter mais, quer ter mais. Então, o erro não está inteiro. Porque é bom a gente falar isso, porque também ficou uma época assim, as pessoas falavam, não, assim, demonizando ter. Olha, a Mary... É, demonizando bom, é. ter. É. E eu também sou contra isso. A gente está no mundo material, a gente vive do material, então é importante a gente ter também. Ainda mais que nós somos taurinas, o verbo ter. <risos> e aproveitando, é importante. aproveitando esse gancho aí, até vale, né? uma reflexão desse tempo, né? Que muita gente está falando, ah... Estão é, cobrando espiritualidade ou isso, aquilo tal. Olha só que interessante, né? Essa história de cultura. Só no Brasil que tem essa cultura de não, de não cobrar. cobrar. Porque, olha, eu estive na Europa, é, durante um tempo, assim, fui em lugares, você ver, na Alemanha, que, tem, que é escasso, assim, tem muito pouco. O que se tem, a pessoa paga altíssimo. Kelly, não me deixa mentir, ela tá na, na, na Suíça, que também mais ainda. Então, são dois lugares, eu digo por clientes e pessoas também. É, desse, dessa localidade Que quando adquire, por exemplo, um curso Algo, fala nossa, o preço é muito bom tal, Então por quê? Porque elas Já tem uma outra cultura Se a gente compra um incenso aqui com valor Que já acham, acham caro Imagina na Suíça 20 vezes mais, às vezes, o valor Do incenso, um tarô, é. ou o que for Então é, é, é muito cultural Mas de onde veio isso, na verdade? Veio de doutrinas veio de doutrinas e de padrões de consciência. E doutrinas é o quê? É canalizada pelo homem, onde tem histórias incríveis, mas também está sujeito a falhas como um tudo sim. na vida. Você sabe qual é o maior problema? É. Nosso, do nosso país, é o fanatismo. Isso me foi sim, passado sim, agora, tá? que a gente viu até política política. Assim. O maior problema é o fanatismo. E o que, que acontece? A pessoa fanática ela não consegue raciocinar nem identificar o bom trabalho do trabalho de careta. Hum. tá porque vamos com a gente sabe que tem muita gente nesse meio que só quer tirar dinheiro sim sim então sim. inventa um monte de coisa sim. amuletos Cria, não sei é. o que poção é. dispoção daqui é. a pessoa fica a totalmente focada é. só a né? as igrejas também as neo também cresceram por isso pelo pagatismo ninguém tô falando até igreja que vende óleo olho para isso, olha para aquilo água é. benta, ou a chave para conseguir um pedacinho do céu. Né? E as pessoas acreditam é. por quê? Por conta do o fanatismo. fanatismo é. Na Europa as pessoas têm uma fé mais raciocinada, é, outra, é racional, é racional, mais é racional. É racional. É racional. Então, se é, você não, se não cobrar, eles desconfiam, falam: "Mas isso presta?" É, ah, é isso mesmo. Presta. É. Tem efeito, eu digo, eu passei por isso, uhum. passei por isso. Teve gente, por exemplo, no meu curso falando, mas é só isso? Porque quando transformava em euro, não ficava é. alto. Aí falando, mas é só isso? Aí fez, ah, ninguém vai dar crédito. Aí, quer dizer, eles mesmos falaram para mim. Então, é, é um processo que precisa ter muito cuidado, é. muito cuidado. Sim, Sim, é verdade. Ah, Tem dois, dois europeus legítimos. Dois é, é, é. europeus. Super legítimos. <risos> tu estás eu, falando assim comigo, pá? Falar nisso, um beijo pra Anne, pra Carlinha, Pedro, <risos> André, toda a turma, justa, toda a turma em Portugal, da Lisetinha, <risos> que saudade de vocês. Eu, Virete, Carlinha. <risos> que bom. É, Sim. mas é legal. Então é bom a gente pensar nessa questão do ter não é, demonizar a gente tem que aprender também a ver as pessoas prosperarem e vibrar com isso se alegrar pelas pessoas, se alegrar pelas pessoas. Sim. a gente também não tem essa coisa vamos falar disso agora você falou, pra, olha, pra psicosfera gente é, é que tem a ver com o que a gente está vibrando aqui no nosso campo por exemplo, se você não se alegra com a felicidade do seu amigo Sinto muito te falar, mas você é invejoso. É. Ou está agindo nessa situação. Está vibrando. Está tá tá vibrando inveja. Ai, ah, é. ah, agora eu não estou sentindo. Trabalhe isso em você. O é. alto perdão libera essa crença, libera o que é. fez com que você ficasse amargurado, amargurada. Por quê? Eu também fico pensando nisso. eu estou vibrando, eu preciso vibrar. Estou feliz. feliz com isso. Eu tenho que estar feliz, tem que ser verdadeiro. E é uma das questões que tem gente que fala, ah, não tem inveja. Hum, fiz, olha, prepare-se, que se você fizer um exame de consciência, é. você vai perceber que é um Ninguém momento precisa que você teve. É, outro. mas tem, tem situações, peraí, eu não me alegrei com a felicidade porque do outro. Faça porque... isso. Então, é, tem algo aí estranho, é. né? Tem algo que precisa ser trabalhado em você. Que na, na verdade, a inveja é você não acreditar no, na sua, no seu potencial de fazer, e, né? Sim. Porque eu posso simplesmente pegar. Meire fez algo. Deu certo. Ah, eu vou fazer igual a Mery? Não, peraí. Eu vou motivar no, diante do que Mery está fazendo. Posso até ajudar a Mery dentro de um processo para fortalecer e a gente crescer. Um exemplo. Uhum. Né? Mas é, inveja é quando você simplesmente trava ali e você... É, ah, fulano fez isso. Tá? Então tem que vibrar. Se não sente, é inveja. É, a energia da, da inveja acaba fazendo mais mal para a pessoa. A gente fala... É porque as pessoas dizem assim, ah, é uma coisa feia. Desde menina, né? Desde uhum. pequenininha, a gente escuta isso. É uma coisa nociva. E para quem está sentindo. E isso Sim. é que as pessoas não falam. Energeticamente, a inveja faz muito mais mal para quem está invejando, então, invejando do Sim. que a pessoa que está sendo invejada. A pessoa que está sendo invejada pega também. A energia às vezes pega. Se não tiver. Se você não tiver numa frequência legal, mas se você tiver compatível. É. Aí acaba que aquela carga energética Chega até você mesmo E consegue te afetar E né? é simples a é gente fascina. pensar assim Que aquilo que eu desejo pro outro É o que eu vou receber de volta Sim. Então se eu me alegro pro outro Que tá alcançando tudo É claro que eu também vou alcançar é. né? Porque a alegria é a frequência dos milagres né? é. Então se eu me alegro pelos é. outros, aquilo vai voltar pra mim. Agora, se eu tenho inveja do outro, eu tô vibrando na escassez. Eu não tenho, o outro tem, né? Isso. E é, aí, isso que é vai que acontecer. Vai voltar pra mim mais, mais escassez. Exatamente. Né? Então, isso é. tudo é, é consciência. A gente tem que ter a conscientização de que tudo que tá lá fora é apenas um reflexo do que eu tenho dentro. E isso vai em situação de vida, na nossa saúde, vai no financeiro, vai em todos os aspectos, né? Então, isso é o autoconhecimento A gente trabalha o autoconhecimento para trabalhar a mente A emoção, o físico E a coerência dos três A espiritualidade E às vezes a gente erra sem, sem perceber Por isso que é importante a gente estar fazendo Esse trabalho de autoconhecimento Sim. o tempo todo Às vezes uma coisa boba que você, às vezes, joga uma energia na pessoa que você nem percebe. Sim. sim, sim. Semana, a Natália é minha escola, né? Uhum. É, semana passada, ela estava toda feliz me mostrando o carro que ela comprou e tal. E eu a gente estava escolhendo tudo. E eu estava assim, naquela que eu queria um modelo mais top, porque eu prefiro ter um carro mais velho top, cheio de tecnologia, porque uhum. eu sou assim, do que ter um carro novo mais pelado. Ela já é ao contrário, uhum. eu não estava respeitando isso dela. Aí ela, ela comprou, assim, eu estar junto, escolheu lá e tal, porque era coisa do presente dela mesmo lá, que ela tinha ganho. E aí, eu, quando eu entrei no carro, eu fiquei feliz, lógico, cara Mas eu já cheguei, entrei no carro assim, esse tem isso, esse tem aquilo, e não tinha. Ela, poxa mãe, ele tá vibrando. Ela, ela disse, eu tô super feliz, era o carro que eu queria. E eu, eu, caraca, sabe, às vezes a gente não percebe. Colocar a tua vontade, o teu é, sonho projetando no né? um outro, é, na vida. É né? E eu não estava eu percebendo que ela estava na energia né, da felicidade ali com que ela tinha conquistado, com tudo. Eu não estava ter feito uma melhor só. Por é quê? Né? É porque na minha intenção Nossa. eu queria o melhor. É, mas o melhor é o que ela, acha ela, que é não é, é o melhor. É diferente. Então a gente precisa ter né? essa. Esse nível de consciência. Sim. É lógico que ela falou, depois eu fui analisar e pedi mil desculpas, pedi mil de mil, de, você tem toda a razão, amor. Obrigada por me, uhum. me alertar. Por Não varre a casa, eu. Natália, durante um mês. Não lava prato também, tá? Nem chuga os pratos. Aproveita, pra Natália. Aproveita. É. Tem que ser Não, esperta. ela me dá cada toque. Ela, os filhos fazem a gente descer, é. assim, né? É, eles são, nossos, são mestres, né? os nossos mestres Eu acho legal a gente entrar assim, Nesses assuntos né de, de Dessa dessa vibração como a gente vibra Porque a partir de agora As coisas vão, estão começando a apertar Vocês estão percebendo isso? É. Todos assim nós todos nós Estamos sendo imprensados Eu sinto isso, que ah. parece que estamos sendo esmagados Para que as sombras possam sair E a gente observar elas E trabalhar, porque eles não vão deixar passar Agora nada em branco Né? Eu concordo muito com a teoria de que o Bral tá ficando vazio. Isso eu <risos> escutei essa semana. É porque eu concordo com isso. Eu escutei essa semana, eu até comentei com ele uma algo, né, que eu tinha escutado de alguém. E eu escutei a pessoa falando assim, bem exatamente no, na hora do vídeo, assim, o Bral tá ficando vazio. Eu acredito nessa teoria, apesar que deve ter muita gente, né, ainda, porque tá acontecendo umas coisas aqui. Não sei se vocês estão percebendo e vocês de casa também. Depois, comenta aí que eu quero saber. É... Parece que tudo está ficando transparente. Onde a mentira é. tá, não mais. Dizer. Assim, só vai se apegar à mentira quem estiver afinando com a mentira, que vai acreditar na mentira. É. Se não, quem estiver na consciência do que. Eu acho que isso que é a consciência 5D também, isso. da gente perceber o que é verdade, a o que é verdadeiro, a transparência. Então, assim, eu dou o significado de do ano 2023. Com transparência. E sim. nós estamos sendo mesmo esmagados para isso. Né? E sabe o que eu acho? É que a o DNA está sendo totalmente reprogramado para a telepatia. Já em tá breve. Bem, e para que isso aconteça, nós temos que ser transparentes, né? Porque uhum. isso conosco mesmo. já está tá, acontecendo. Tá tá acontecendo. Você Mas acelerado. Entre, entre a gente, <risos> até o que tem acontecido, a gente pensa. <risos> comigo e Paulinha mesmo já era assim, agora está mais. aí ela pensa uma coisa. Ela, a gente até comenta. Não vamos falar mais. A só, uhum. só na, na telepatia. É, vai é treinando. É, só na <risos> telepatia. Mas é, é, é, Tem acontecido tá, isso. Muito, legal. É com as pessoas. Eu tenho isso muito com a Natália. De falar uma coisa o que ela está pensando. Às vezes a gente passa a mensagem a mesma frase, ah, simultaneamente. Isso é muito legal. É incrível. Aí a gente olha sendo assim, cruzes. <risos> para você ver cruzes, mas é o nosso. Ele é está voltando para o nosso normal, né? É. que é, a nossa, que é E coisa. as pessoas que a gente tem mais afinidade é que a gente vai começar a sentir mais. Sempre Sim. Estão mais Sim. próximos, são os nossos filhos, os nossos pais, porque Sim. tem a mais ou menos a mesma frequência que a gente tem. Mas vive. você sabe que muitas pessoas estão se sentindo assim, desconfortável com isso que está acontecendo? Hum. Porque é. não está conseguindo decodificar. É. Elas estão ficando doentes, porque hum. a, a espiritualidade está pedindo transparência e honestidade com ela mesma primeiro. Sim. Ela não está conseguindo. Aí o é. corpo começa é. o, o corpo começa a querer dar sinais e, ela fica e até sentir ela a própria culpa. É claro sim é medo a vergonha é. de transmitir é. a verdade né então essas são as energias do momento que a gente colocou a hora da verdade né então é exatamente isso é a gente trabalhar todos os dias para nos tornarmos seres humanos melhores através da transparência né porque para mim amor é transparência né o amor é muito é muito puro e a pureza é isso que a gente é então, pelo fato de termos tantas crenças, tantas programações, a gente não consegue, né? A gente tem medo de mostrar aquilo que realmente somos, e isso está sendo trabalhado. Vocês sabem que eu fiz um retiro agora, na semana passada, e em uma madrugada, às 4 horas da manhã, a gente tinha um monte de seres lá. Eu fiz um ritual da, do, da, da, do cacau, e vieram tantos seres. Eu nunca vi tantos seres diferentes em uma sala só. E nessa madrugada eu vi dois seres em cada, em cada pessoa que estava lá do retiro. E eles estavam sendo totalmente programados energeticamente. E no dia seguinte acordaram com dor de cabeça, com dor no corpo, com enjoo, querendo chorar, que sem saber o porquê estava chorando. E olha só que coisa incrível. Eles estavam sendo trabalhados. sim E tem uma questão que é até bom você colocar, é, ter colocado esse exemplo que a gente fala também no curso né, de mediunidade. É, por exemplo, tem gente que fala ah, eu tô com algum obsessor, ou então algum espírito que me acompanha. E às vezes esse espírito, ele faz parte do seu processo evolutivo. E a gente também, às vezes, demoniza... Demoniza. Demoniza. Eu sair hoje demoniza Demoniza algumas questões, sendo que são irmãos. Claro, não é agradável. Mas o que é que a gente pode fazer? Elevar a frequência e entender qual é a lição que eu tenho que levar. Como o Kéure colocou agora, né? Viu dois, é, dois irmãozinhos, né, com, os, com o pessoal no retiro, acompanhando, e aí o que ocorre? No outro dia, mas eu tenho certeza que logo depois, o que aconteceu, um desfecho, todo mundo ficou bem. Eles tiveram a catarse, tiveram a catarse durante três dias, né, eles tiveram que trabalhar, e muitas pessoas começaram a, a chorar desesperadamente porque sentiram que tinham que trabalhar algo colocar para fora, mas não estavam conseguindo com as da vergonha e da culpa né? Oxi. mas sabia que isso ia melhorar se isso assim acontecesse, porque é estão, estão procurando <risos> a evolução estão procurando se melhorar e não tem como, né? A gente, não tem outro caminho tem que ser a verdade, porque a verdade regenera e cura né? então é, eles sim eles, nossa, a mente abriu assim, uau, foi uma explosão ali de consciência é, às vezes a gente é, é preciso né? dar um, um sacode para você poder o ideal não seria isso seria a gente conseguir entender fazer essa, essa reprogramação conosco mesmo, observando nossos assos, nossos pensamentos, como a gente está agindo nas mínimas coisas Sim. se você parar para se observar você vai ver quantas besteirinhas você comete no dia a dia durante o seu dia todo Começa de noite, eu tenho feito muito isso uhum. eu, quando eu deito, eu fico, eu fico lembrando o dia todo o que eu fiz durante o dia todo, quando, eu, assim, antes de dormir, que eu não tô Sim. cansada, né? Porque geralmente eu deito pro <risos> puxo Mas quando eu fico aquela eu fico lembrando tudo que passou no dia e o que deu certo o que não deu certo. Como se eu poderia ter feito de outro jeito, melhor do que eu fiz. Isso é, né? é autoavaliação, que a gente tem que fazer é. agora diariamente. Exatamente de consciência, né? É. Até mesmo para não levar essas culpas né mais, porque por conta da transparência, a gente tem a oportunidade hoje de utilizar tantas ferramentas Mas, e liberar, tá liberar esses medos, liberar essas culpas é, e não mais transformar isso em processo kármico. Acabou, agora é uma opção nossa. Tá tudo tão claro agora, tá tudo... Não sei se mesmo nesse... nesse... Você falou apertar, né? Eu chamo isso de afunilamento. Sim. Nesse afunilamento é como um funil mesmo, que você vai ali e vai afinando toda a sua casca para sair o melhor, o sumo melhor do que você tem. Então eu acho que a gente está nesse, nesse momento, né? De, de observar nosso eu no todo Sim. e o que eu posso fazer por mim e, consequentemente, pelo outro. É. Ah é aquela história do é, o primeiro mandamento da lei que eu gosto do, de, de, dos mandamentos só, o primeiro para mim já é o suficiente Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a, como a si mesmo Sim. se a gente coloca isso pelo menos se a gente usa isso como a história de vida a gente já consegue gente entender não consegue nem amar, é. não amar <risos> mas quando <risos> mas a gente coisa fazer que só que só que esse Amar a Deus <risos> amar a Deus assim mesmo e o próximo como a si mesmo você vê né o próximo como a si mesmo então a gente está nesse processo de primeiro da gente olhar primeiro também porque para você amar a Deus você tem que se amar porque sem ter amor você não consegue amar a ninguém é, né? é difícil a gente do jeito que a gente vive a gente vê muitas vezes a gente se sufoca a gente se boicota e é tempo de não fazer mais isso, gente. É Por isso que a gente começou até o nosso papo falando de fazer o que você gosta, de buscar se, se realizar naquilo que realmente te satisfaz. Eu sei que é difícil, volto a lembrar que a gente vive num mundo material, eu não sei que muita gente diz, ah, mas eu não posso largar meu emprego. Mas pensa uma coisa que você gosta e começa a tentar fazer a transição, Paralelo, né? sabe? Eu fiz isso na TV, né? É, então, você não se sentia bem lá? Vai fazendo algo paralelo que você aos pouquinhos possa fazer a mudança. É que a gente vê tudo pronto, assim, baixo uhum. Ai, ah, eu não detesto ser dentista, meu sonho era ser. Uh, sei cozinheira. Lá, é, cozinheira. Aí você acha que da noite para o dia vai surgir um, um baita restaurante na né, tua <risos> mão. Não você... é assim. Ah, você tem que construir das as coisas ao pouco. Ah, eu gosto de cozinhar, eu me realizo na cozinha. Então vai fazer um curso de gastronomia enquanto você estiver fora do seu consultório. Começa a ir adaptando, porque a gente precisa fazer isso. Quem não estiver trabalhando, vivendo numa frequência de acordo com o que você é, de verdade, vai dançar. Vai sofrer muito para frente. Vai mesmo, vai sofrer escassez, porque não vai conseguir entrar no fluxo da prosperidade que o fluxo da prosperidade necessita que a gente faça aquilo que a gente gosta. Vai sofrer por dores físicas, doenças, porque à medida que você não faz o que você gosta, você está intoxicando o seu organismo, você está envenenando o seu organismo, você está danificando as suas células, então você vai sofrer com os seus amores porque você dificilmente vai encontrar um relacionamento bacana para você, porque você também não está na frequência propícia. E isso cada vez mais a gente vai ver. Então busca uh, você começar a se afinizar com quem você verdadeiramente é. E isso implica assim você não fazer mais as coisas para agradar os outros, que a gente costuma fazer, isso, isso é coisa do nosso ego. A gente não quer ser... É, que é que todo mundo goste da gente, a gente não quer uhum. ser aceito, ser é. aceito, é. amado, exato, e aí nessa, muitas vezes a gente faz o que a gente não gostaria de fazer, uhum. aí a gente está fazendo, mas por dentro da Boa, gente, a gente não está com vontade, okay. então cai numa frequência ruim, então são esses detalhezinhos que a gente está picando há milênios, uhum. né? E que a gente precisa mudar agora. Agora é a hora da verdade. Sim. <risos> é a hora da verdade. E agora, eu, eu, é eu, eu é falo que... sempre assim. É? Isso Comigo? é falta de meu também. <risos> Não, pelo amor de Deus. Então eu acho que tudo se resume, tudo se resume no amor próprio, né? Você morre. Não, Eu acho que tudo se resume no amor próprio, porque quando a gente a gente quer ser aceito, queremos ser reconhecidos lá fora É porque a gente não sabe o que a gente é, né? Então, a Gayon sempre fala assim a Fé não é você acreditar naquilo que você não vê Mas fé é você saber quem você é Porque quando você sabe o que você é Você se ama incondicionalmente E você deixa de fazer as coisas para os outros Ou, lá, ou para que lá fora mude mas você começa a olhar para si, se valorizar como o próprio Deus, porque nós somos a extensão da fonte. Somos a extensão de Deus. Deus precisa se manifestar através de nós, pelo amor que nós somos. né? Então, eu acho que amor próprio tem que ser trabalhado. Ame o próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou amar o próximo se eu não amo a mim mesmo? Né? Então, eu acho que isso... É o mais importante, trabalhar o um amor próprio através do autoconhecimento. Eu queria auto ler o pessoal ali? A gente não consegue ler. É, Paula, eu, tem como acompanhar a internet, Eu estou aqui né? com o Nan, com o meu, assim. Mas acho que está no meu chat. Ah, está entrando. É, né? Meu também. O que O pessoal pessoa tá colocar, falando. Também. É colocar. Então, gente, e vocês? E aí, vocês têm sentido isso também? Tem sentido esse afunilamento agora, né? De forma no planeta, de forma planetária? O que é que você tem sentido? Ah, outras questões. É, sono demais, os sintomas, né? No meu caso enjoo é de menos, ou de menos, é. demais ou de menos. <risos> sono, sono mesmo, né? Fome. Fome. <risos> fome. É sono, miroca. Então, eu, sono. Eu tô com sono eu tô com fome. <risos> sono, uh, enjoo, enjoo sem saber por quê. Uh, tem dia que parece que, né? Para levantar é difícil, uma coisa que eu digo, faz uma prece, se alinha, depois volta a dormir e respeita o processo do corpo. A questão é ficar além do tempo comum, do que o seu corpo precisa para descansar. Se você percebe que ele está além aí, você tem que fazer esforço, banho de água fria, é, né, algo que venha ajudar a você a sair, sair da, da, da inércia, né? Então, o pessoal falando sono da, morte. sono da morte, sobre da morte exatamente ah, chover, meu não, é meu. Agora, é. meu mundo mudou. É. Dores de cabeça, Sim. dores na nuca. enjoo, enjoo um cornudo. A massa da tá todos, alguém sabe formar? Só conheça nele. minha. É Querem <risos> e Frank Menezes. Ai, <risos> meus é. super amigos. É. Eu não falo português do Brasil. <risos> <risos> é, eu a Karen não sabia escrever o nome dela direito. Agora vem, Carrie. Eu, eu não sabia falar. Eita. Se você não sabia escrever, eu não sabia falar. Quando eu conheci a Karen. Olha o Venho, olha, olha o Venho. Nossa, olha o velho. Gente, assim, gente velha, gente. Tá tá olha só. Aí é o que falou, tem alguma coisa diferente em você, Fran, que eu fiz? É o cabelo que tá sem, sem É um o topete. topete. É a falta do topete. É. Eu. É. eu gostei, assim. Agora eu tô meio a, a, como é, Oswaldo Montenegro. A lá, Oswaldo Montenegro. Ó, o gato não tá preso. O gato ah, é so, tá a é sol e ela, ela é assim mesmo, tá? Ela caminhando o tempo todo. Tá? Ela tem um problema hormonal, então ela é. acabou de fazer uma cirurgia para poder resolver tudo, assim. fez uma é, castração. Fez castração, está capada ela, em outras palavras, <risos> capada. Ah, achei legal, eu vou fazer um vídeo sobre isso, me perguntaram muito a questão da castração nos animais, como a espiritualidade vê isso. Ah, que legal. Então, eu achei oh. bem legal, vou fazer, uhum. eu fiz um sobre otanásia também, que, tá ah, muito que muito bacana. então vou, vou colocar esse pessoal falando, estou olhando vocês, bota, bota a pergunta aí, estou pegando essa atrasadas. Dor de cabeça, sono direto. pessoal está, é, pronto, estão querendo que faça, estão é, Muda... querendo fazer pergunta, então pode fazer pode a pergunta fazer. sobre o tema. É, mudando a alimentação. E quando, é quando não consegue saber direito o que realmente gosta? Olha o buraco aí, complicado. Ah. O que que é? A pessoa está perguntando, e quando não consegue identificar direito o que gosta? Isso é, tem muitas ferramentas para isso para poder descobrir é. É, e você é, quanto mais você é, talvez assim, ficar um pouquinho mais com você às vezes a gente não, não consegue identificar, porque a gente não para nem para observar ou ficar um pouco conosco esse, essa nossa correria do, do nosso dia a dia, de tudo que a gente tem que fazer, enquanto você não está trabalhando, você está estudando, você tem um monte de atividade, quando você começa a trabalhar, você também não para. Acaba que você não tem tempo para você ficar sozinho mesmo, observando o que, que você gosta de fazer. Sim. Né? Porque geralmente. a gente sempre tem alguma coisa que a gente nos prende nos prende mais né geralmente uma pessoa que não sabe o que gosta de fazer é porque não tem esse silêncio que a Mary fala durante o dia então para mim a meditação é o primeiro passo que a gente pode dar para conseguir escutar o nosso eu interior né Valeu, tá é a gente Valeu, tá fechar Valeu, tá tampar os ouvidos Valeu. para o barulho que vem lá de fora e começar a prestar atenção no que temos dentro então a meditação é um ótimo exercício para quem não sabe o que gosta, né? E a, é somente através do autoconhecimento. Nós temos, Eu tenho também a leitura de alma, que é muito legal para o autoconhecimento, porque a leitura de alma vai falar para você o que você gosta, o que você não gosta, vai te falar um monte de coisa. <risos> né Então, se você quiser, é só você... você é interessante, ajuda a mim. É, é só você colocar aqui na descrição e aí eu dou uma olhadinha. É, coloco lá o link, tá? A leitura de hum. alma é uma ferramenta super legal, porque aí eu entro no campo da pessoa e consigo ver tudo, todas essas coisas. Que é uma ajuda, é uma ajuda. Tá no meu aqui, né? Eu vou botar o teu nome aqui. Deixa eu ver. O que mais? Pra quem nós vamos ficar mais bonitos igual a vocês <risos> olha eu vou falar uma coisa para vocês quando a regeneração começa por dentro vocês é. vocês vão se que surpreender correio. com o lado de fora é, muda um pouco a frequência as pessoas às vezes enxergam até o que a gente está vibrando diferente é né uhum. sente né sente, logo é, lembra ontem teve uma pessoa que me viu aí falou nossa, você está com energia tão, assim, uma é. coisa... Aí eu falei, você está vendo isso onde? Me Me perguntaram se eu coloquei Botox. Vim para Brasil e coloquei Botox. Não, coloquei não. Eu é felicidade. Não, e a gente observa, assim, que as pessoas vão até demonstrando menos a idade. Porque quanto mais você entende energia, você trabalha, dando o seu fluxo certinho alinhado com aquilo que você é, a tua célula já conhece. Não tem quem diga que eu tenho apenas assim, 24 anos, gente. Pois um é, dia. não. Eu é. tenho 18. A minha eu conexão até caiu. Sou... <risos> <risos> Nossa, mentira, não passa mais na Nova Terra. Tá a conexão da Miroca caiu, gente. Voltou agora. Eu falar que eu tinha 30 anos me cortaram. isso ah, não velho. É. Tá bom. Tá vendo? A verdade é o que... Eu posso falar mentira. É, pois é, a verdade. Um momento... <risos> O momento é da verdade, né? Como foi o termo que você colocou? A hora da verdade. A hora da verdade. É a hora da verdade. Eu fico com a mal, mentira, fico boquiada lá. Não tem, tem uma, energi uma energia, <risos> tem uma pergunta aqui super legal. E ah, alergia, não. o que é? Muito interessante porque uhum. alergia é algo que o corpo não tolera. Olha só. O corpo não está tolerando alguma coisa que você está comendo ou aqui. algo que você está tocando, o corpo não tolera. E se você transformar isso agora para, para o seu interior, para a alma, ah. porque tudo começa no etérico, tudo começa na alma, né? Sua eu alma está te dando algum corpo. sinal, alguma coisa que você está fazendo na sua vida que a alma não, não está agradando a alma. Agora então, ela vai lá e grita. Aí você não escuta, né? Porque primeiro vem pela intuição, Através de uma tristeza, a alma conversa com a gente, com a gente através das emoções. Se a gente está muito distraído com o mundo lá fora, a gente não vai escutar a nossa intuição. E aí, é quando a alma fala assim, o que Você não está escutando? Então, vamos falar com você através do seu corpo, a alergia. A alergia é aquilo que vai no corpo e coça e te incomoda e o corpo está falando, olha, eu não estou tolerando, eu não estou tolerando. Então é momento de você fechar os olhos, fazer uma meditação, escuta mais o seu interior e veja o que você está fazendo que você não está tolerando na sua vida. Tem muita coisa que a gente faz sem a gente tolerar. E a gente deixa isso passar porque a gente fala, ah, é a vida, é assim mesmo, eu tenho que agradar pai, mãe, irmãos... Né? tem que agradar todo mundo, mas eu me anulo então alergia tem esse significado o que é que você não está tolerando na sua vida e você fecha os olhos para isso e deixa passar tá? fecha os olhos para não ver passar o tempo <risos> <risos> acho que agora voltou acho que isso. tá normal voltou, né? voltou. É. Que mais, o meu gente? público não viu, foi bom Caiu porque não pode falar mentira. Falei mentira e <risos> o negócio caiu aqui, viu? Cadê? Deixa eu ver. E aí? Gente, conheço o Franco por causa da Cristal. E a Keurin pelo canal do Pava. E vocês se conhecem. Nossa, esse mundo espiritual é novo. <risos> A gente conhece todo mundo, a gente se conhece, é, somos não, família, ninguém pra gente, porque a gente conhece, não vai falar mal da gente não pros outros, porque a gente é tudo olha, amigo, a gente saber, quem a, a gente não, não conhece, mundo. a gente conhece, tem alguém que conhece, é, é incrível, Não né? é. é, é. tem alguém que conhece, então. olha só que bacana, eu comecei o ano com o pé esquerdo partido, é, acho que a espiritualidade pediu para eu parar, né Karma. você conhece a minha história, eu fiquei em 2016 com os dois pés quebrados, com os uhum, dois pés gessados, que sete meses de muleta e foi exatamente nesses sete meses os melhores da minha vida, porque foi um tempo para eu refletir Isso e me fazer a pergunta né, do que eu estou fazendo da minha Como vida. Então foi muito importante para o meu despertar, porque quando a gente não para é muito ativa a espiritualidade Mas nem me prazer. ajuda a gente. Né? Sim. É... Fala em pé quebrado, por favor. Olha, teve uma pessoa aqui que estava falando. Uh... A Daniela falou: Eu ultimamente estou tampando meu umbigo quando vou para a rua. Estou me sentindo muito melhor. Bom, se você está se sentindo melhor, ótimo. Imagina. Porém, é, eu digo que é um maltrato também ficar colocando é, esparadrapo no umbigo, ou moeda, ou outras coisas. Teve a gente gente pode meio... fazer energeticamente. É, né? pode fazer. Você não precisa nem. Imagina uma luz, um sol violeta no seu plexo, e daí você vê essa luz crescer, expandir e se veja dentro dela. Por quê? Porque tudo é intenção e consciência. Uma vez que a gente coloca intenção, até o é um elemento da natureza, ele funciona. Você vê, né? Eu sou da boa cumba, então eu trabalho do quântico a boa cumba. Então, eu trabalho os dois. Porém, eu não gosto de codepender. Tem dia que eu sinto vela tem dia que eu sinto que a vela tem que estar no meu coração. Então, um exemplo. Eu, assim eu passo também para os meus alunos, para ninguém ficar nessa codependência. Por exemplo, ah, esqueci meu amuleto. E daí? Vou estar desprotegido? Não, porque tudo é intenção. Na verdade, os amuletos, eles carregam, podem carregar algum tipo de energia? Podem. Pode. É, se for uma pedra, algo assim. Mas a intenção da lembrança, por isso que a gente coloca imagens em casa, que remete, que faz lembrar, toda essa intenção cria um ambiente, uma vez que cria a partir de você, então fica mais fácil também o acesso dos mentores. E a gente estava falando isso no início, né? arrumar a casa, gostar de arrumar, de colocar uh, as alegorias, para poder harmonizar, que é isso, e o Feng Shui fala muito bem disso. E assim como a casa, também a casa, o nosso corpo. Quando a gente coloca uma roupa, que a pessoa fala, nossa, está tão bonito, não é legal receber essa energia? Está tão bonito. Às vezes você está com a camisetinha até que tem um furinho ali atrás, ou coisa de... Mas você está bem. E quando a gente está bem, tudo que coloca na gente fica bem. Vocês já perceberam isso? Excelente. A pessoa pode sair... Olha o artista, pessoal, Tem gente que fala até com um artista, por exemplo. Ah, fulano saiu com a roupa, nossa. Imagina eu vestindo essa roupa. Fulano veste, é artista e fica bonito. Mas, gente, eu sou amigo de vários artistas, assim, por conta da televisão. E eu digo, a vida é a mesma história. A única diferença é que é mais conhecido por conta da exposição, mas passa pelas mesmas histórias. Por que eu tô falando isso? Porque é a autoconfiança, porque muitos deles também estão para baixo, muitas das pessoas que aqui, né? São, às vezes tá para baixo, não tá bem vestem uma roupa fica mal. Então, quando você tá bem, você pode vestir a roupa de lua. Você sai na rua, a pessoa vai te vai ser um, vai ser o é um mínimo, vai ser o mínimo, é o que você vai e aí a roupa vai ficar bonita, porque você tá vibrando bem. E você pode estar... Tá, olha Rio de Janeiro, Meroca. Uhum. Né? Rio de Janeiro, é o sol, é, é tudo gostoso. Chinelinho, São Paulo, chinelinho, chinelinho, bermuda. chinelinho, bermuda, tudo. Não, eu tô falando. Saí no eu, hotel, tô... as mulheres todas em PTK. Mas eu... a segurança, diga. De... não é, não é assim? Bem. A segurança, tá vendo? Isso que, é. que é? Isso é. É a segurança. É a chinelinho aqui. É, você tá vendo? Eu aqui descalço com o pé preto. O pé, preto o pé preto o pé limpo, olha. O pé limpo, olha. Aí falei, nossa, casa de Frank tem tá mano. Pois é, gente, até é, barrinho, Mas é isso, né? Então, é, deu pra entender mais ou menos o que eu quis dizer, né? Sim. A história de... Então, o umbigo, eu acho que é importante, assim, não tem problema. Até você adquirir a confiança, mas eu acho que maltrata muito, né? Porque se para vai machucar também a pele. Eu vejo, eu, eu digo, porque tinha, uma, tinha um amigo, que ele colocava pedras aqui. Eu falei, o que, que é isso? A pedra dos sete chakras no umbigo. Nossa. E pesa, colocava aquele negócio, isso é sério que você está saindo isso com é um isso. Gente. É, eu falei, que isso, sai daqui. Aí é. quando eu falei para ele, pronto, acabou. Hoje em dia ele colocou uma pedrinha na bolsa e tal. Por exemplo, é, eu tava segurando hoje o um, um, um contato com a, com a quartzo rosa. Uh -huh. Exatamente treinando o amor. Sim. Né? Então a quartzo rosa traz essa vibração. Então eu tava. Por quê? Eu lembrava que a quartzo rosa me ia fazer conectar com o Se amor. Legal. Entende? Então, assim, a intenção é o que, que traz. Mas eu não preciso estar onde eu tô, Não estou com a quartzo agora. Isso, um exemplo, isso. entende? Mas só o fato de você pensar na quartzo, mas você vai se lembrando Exatamente, da é, lembrar Exatamente, vou lembrar as pessoas é, é, ainda precisam, é como se fosse assim: do jardim de infância até o ensino fundamental. <risos> uhum. né? Então, isso de fazer esse bloqueiozinho ainda é necessário para algumas pessoas. Uhum. Sim. Elas, é o que você falou, se sentem mais seguras com aquilo. A, o ideal é, com, com, com o tempo, você aprender a, a identificar que você está bloqueado sem precisar do amuleto. A muleta, na verdade, é uma muleta, né? como uhum. dizia é uma muleta. o professor Valdo Vieira. É. É, ele falava que era uma muleta. Sim, sim. E, mas é ainda necessário, no estágio que a gente está, que a gente não consegue ainda visualizar energia. A gente é elemento, a gente... né também. É. É. Eu, Eu acho que dizer. aqui na Terra nunca vai acabar, Miroca, é, porque nós a somos elementos na a terceira, dimensão, de terceira dimensão. Porque é a experiência nossa mesmo. É. Por exemplo, tem situações às vezes que a gente não consegue é, por conta da densidade do que a gente captou, a gente não consegue se concentrar. Um banho energético de cabeça faz você tirar o fluido ali rapidão de energia que travava e faz você rapidamente elevar a frequência. Então o que é que eu faço geralmente? Eu ensino isso para as pessoas também. É, você não está conseguindo se concentrar, toma um banho, por exemplo, de boldo, de cabeça e tudo. Faz um chá Sim. de boldo, toma banho e pronto, já ajuda. Ou toma um banho de sal grosso, já ajuda, um banho de mar, já ajuda, ou até mesmo no chuveiro mentalizar uma cachoeira. Mas toma esse banho e depois volta a vibrar. Não é só tomar o banho e esperar milagre, não. É tomar o banho, tirou o fluxo, e aí você volta a treinar o seu mental para poder estar nesse ponto. Aí uma vez que você faz isso. Fica mais fácil de você trazer é esse autocontrole é né, energético. E não legal. cria codependência também somente do anemito. Mas ele é importante. É. É ele ajuda. É um trampolim. Mas não é o que vai perder. Senão a pessoa vai tomar banho todo dia, como sim, eu já vi, e sim. eu digo, tem tem muitas pessoas aqui que eu tenho certeza que já foi num, num, num dirigente espiritual, num pai de santo e falou: "Ah, tá precisando tomar banho disso, tá precisando fazer trabalho e tal", tá? Tal, tal. pessoa pessoas às vezes tá sem dinheiro, sem condições de fazer e comprar um monte de coisa para as coisas. Eu sou muito do menos para mais, ah, sim, sabe? Então assim, eu deixo não deixo de usar, mas uso com de uma equilíbrio. forma, é, com equilíbrio. Ah. Então você pode é, utilizar desse recurso para poder levar. E tem gente que fica escravo disso, né? e tem outros que aproveitam e aí fica naquele looping, né, é, é, da pessoa, ah, eu preciso trabalhar, uh, fazer uma limpeza. Aí mas a limpeza é É, mas tem gente Vai. que cria uma dependência e aí a gente volta para o início. Sim. Gente Sim. que quer aproveitar da alimentação dos Isso. outros, da espiritualidade, para poder abusar e fazer é. dinheiro Sim, só tem disso. Então o negócio é o que o, o Franco está falando, resumindo, é elevar a nossa frequência, saber vibrar, confiança, autoconfiança, né? autovalorização. E aí vai, se encaixa muito bem aqui no que a, a Rita hoje está perguntando. Isso que o Franco falou. Sinto que não estou no fluxo do meu, do meu eu interior. Como encontrar o caminho? Ele acabou de falar né, que é o se sentir bem. Nós temos que nos sentir bem para vibrar, positivo para vibrar a autoconfiança. Então, para gente saber se como encontrar o caminho, é você perguntar para o seu corpo. Você tá se sentindo bem? Eu, eu, eu. Você está é um monte de <risos> ali, <risos> mas, peraí, gente. Agora, eu falando, mas olha aqui. Ó. Olha os amuletos ó, dele, olha só. PPO, PPO aqui, gente. Guiné, espada de aqui é bom, viu? Aqui, é. aqui a gente bate para o lado todo. todo que tá mais a mulher <risos> tá vendo eu uso também eu gosto mas ah, Olha, aqui amortizado. do meu povo lá do rio eu assim eu acho até importante a gente falar colocou assim ela até colocou num, num tom de brincadeira como ser feliz pegando o BRT todo dia e me perguntar o que é o BRT o BRT é um uma linha de ônibus que criaram lá no Rio de Janeiro o prefeito que está de novo lá ele agora parece que está consertando. Eu espero que ele não esteja só embolsando, né? Que é um absurdo mesmo. É um o que é BRT, vocês têm aqui aqueles ônibus articulados. Aqueles são dois ônibus parecem uma minhoca, ah, né? Sanfona. É uma sanfona. Aí ela colocou como como ser feliz pegando isso todo dia, né? Porque lá no Rio eles criaram essa linha de ônibus e ele tem apinhado. Gente, lotado. E ele não tem janela aberta, não abre, porque era para trabalhar com ar-condicionado. Só que os carros são todos sucateados e é justamente a única condução que tem para fazer da zona Caramba. oeste à zona zona, zona sul, até a Barra da Tijuca. Né? Então, é realmente difícil. Às vezes eu paro no sinal e eu vejo um BRT lotado com pessoas... Pe você não tem ideia do que é. A gente parece os trens de antigamente, eu não sei nem, acho que os trens também ainda, ainda rodam cheios lá no Rio de Janeiro. Mas é um absurdo, realmente. Assim, uma falta de respeito humano o que faz. Mas a gente não vai entrar nem na questão do que os governos deveriam fazer, que aí já é outra história. O, a questão é pessoal. Você tem que cuidar de você. Você tem que mudar a sua frequência para que você saia disso. Eu sei que você vai dizer assim, mas eu preciso de dinheiro para sobreviver. Eu não preciso disso, olha só. Quem está aqui assistindo e está com isso aqui na mão, gente, isso aqui hoje em dia é uma máquina de fazer dinheiro. Não é fácil, não. Mas você tem mil formas de estudar só com isso aqui ó, na mão e fazer dinheiro. O próprio o mundo digital hoje é fantástico, então estou dando só um exemplo de uma coisa que você pode começar a mudar a sua vida para você não depender de andar de BRT, se isso te incomoda, você tem que fazer um trabalho porque de alguma forma, quando você encarnou, você estava vibrando numa frequência que você precisava passar por esse tipo de experiência mas isso não quer dizer que você vai precisar passar a vida inteira um tipo de experiência de escassez. É porque você, quando encarnou, você estava nessa frequência. Isso é difícil às vezes as pessoas aceitarem, porque dizem assim, ah, é muito fácil, aí é papo de quem, quem nasceu riquinho, não é? Né? Porque, e quem nasceu riquinho não quer dizer que seja melhor do que o outro moralmente. Eu canso de falar isso. É padrão, vibracional e frequência que a gente está falando. Tá? E que então pode girar, pode, quem mudar, pode mudar, né? Mudar. Também quem não quem tem pode mudar, quem não tem pode ter e quem tem pode ficar sem também, tá? É sair do fluxo é, é, é, da prosperidade. E quem tem, pode sair também. Pode. Então, se eu logo. <risos> e quem tem, olha lá, cuidado, cuidado. porque tem pode sair também. Pode, porque... É, é. Mesmo que seja herança, lá o que for. Acaba rápido o dinheiro, viu, gente? se e não você, tomar cuidado. Se você não tiver no fluxo da... Quem está quem no fluxo da prosperidade, administra o mínimo. Quem sabe administrar o pouco, sabe administrar o muito. Mas quem não sabe administrar Nada pode ter um montão de dinheiro que vai ficar de novo na M. Isso é, é certo. É. Né? Então, e você, aí você saiu do fluxo da prosperidade, vai entrar no fluxo da escassez de novo. Então, quem hoje em dia precisa passar por uma situação difícil, de, de dificuldade financeira, de aperto, de, de vida realmente de escassez, muda o teu padrão de frequência, muda o teu nível de pensamento. A gente tem falado isso o tempo todo e funciona. Onde de sua realidade, ser, transformando o seu muda, interior, sabe? Não é papo de é, é realidade. Isso. O que a gente está falando aqui é para que a gente quer... eu realmente sei eu que eles também, a gente quer um mundo próspero onde todos tenham a mesma condição, pelo menos, Isso. né? O mínimo de condição de Isso. dignidade para sobreviver, para viver nem para sobreviver, para né? viver bem Isso. e poder passar por um monte de experiências legais, Isso. bacana. E crescer. E o mundo, vida, e o mundo né? é, é tão abundante, gente. É tão abundante, é tão próspero. O que a gente precisa. Quer dizer, o mundo é abundante e tem prosperidade para nós. O que a gente precisa é virar a chave dessa consciência, sair desse ponto de escassez, do medo, de tudo aquilo que aprisiona a gente diante das realizações do nosso sonho. Nossos sonhos é para a gente poder ir atrás disso, né? A gente começar a galgar. E entender que tudo vibra e de acordo com a vibração a gente consegue atrair. Inclusive, falando em atração, a gente fala disso no nosso filhinho que acabou de nascer, que é o, o livro da magia ai, da gratidão. Ai, é. ai, então a gente já acabou de estar tá preparando aí, prepare-se que nessa semana a gente divulga aí o lançamento. Então o nosso primeiro livro digital e a gente fala exatamente isso que é contando no início. A Miroca, ela fez a, a, a apresentação né, do livro também para mim. Porque ninguém é melhor, porque a Miroca já tinha essa história do passado, foi tão motivador. É, eu até corrigir alguma ela coisa, é que perguntaram tá assim, bom. quem é o senhor? Não conheço, não é senhor. deve ser seu filho também é <risos> de deve ser seu filho ah, também é <risos> Quem é o senhor? <risos> né? Gente do céu. Eu sou amigo de Mery há muito tempo, tá? E a gente fazia um trabalho também junto um chamado Loucos ou Médicos. Mas não tem 40 anos. Tenho 29. Não pode mentir, tá? 43, Mery. 43, 43. É de perto de agora. 43. Não tem idade de ser seu filho, quase, mas... Não, quase. Quase o quê, Mery? É, ah, eu podia ter filho com 15. Ah, poderia sim. A minha gatinha teve filho com 4 meses, então tá tudo certo melhor, ficou grávida com quatro meses então eu poderia, né? Claro, né verdade, verdade. é, mas eu é é mas o senhor, isso. tudo bem então olha, vou pintar meu cabelo de novo, melhor, não, cabelo... não, vou parar de pintar meu cabelo o de senhor. branco, não, vou parar de pintar meu cabelo de branco, isso é um sinal, Paulo vou parar de pintar o cabelo de branco então, a transparência tá bom, tá bom, vai. Eu vou pintar meu cabelo de louro. Ó, oh, mas olha só, o livro vai ficar o quê? Na Amazon? Então, a gente ah, vai disponibilizar depois. Eu uhum. acho que vai ser na plataforma mesmo é, nossa, né? da Green, e depois a gente disponibiliza. Ah, depois, depois eu, vou, eu vou fazer o no é, um lançamento. Eu já tenho mais. ele aqui, ó, eletrônico, já vou lendo no avião. <risos> é, então. Ele é prático, na Grátis. verdade, porque é cada dia você fazer as práticas. Ah, que então, legal! São 21 legal. dias transformando a vida com gratidão. Bacana. Então, tá muito Isso uma ajuda muito Isso aí é uma ferramenta que vai ajudar as pessoas Sim. também a virar essa chave, a mudar, fazer essa mudança mesmo, para sair de, das, desse, dessa sintonia, dessa frequência que é preciso que a gente saia, é preciso que a gente entre no fluxo certinho, se alinhar com tudo, né? É, com certeza. Olha a Regina, você não conhece a Regina ainda, mas a Regina conheceu através de você também, é Regina Mendes, Regina Mendes, ela é uma pessoa incrível também, Regina, que bom você aqui, ela, ela te conhece, Miri, também é. já há um tempo, e, e daí ela já veio aqui, a gente já fez trabalhos, ela participou dos trabalhos que a gente faz, você fala em trabalho, Miroca é, para quem foi de São Paulo, a gente vai começar a fazer nossos encontros. São os estudos espirituais. A gente já começou fechado e a gente vai começar a abrir também. Então, hum. vamos ver se da próxima vez que você vier aqui também a gente já faz. Então, provavelmente, a gente já vai estar nos encontros. Vai ser aqui nessa rua, aqui pertinho. Que, e, que é o, o, a gente faz um estudo é, e um acolhimento, né? Assim, então, é, é, não com muita gente, mas com um grupo mais que fechadinho que assim. Então, a gente vai abrir de volta também. Eu tô com o nosso encontro em Guzios. O uhum. um encontro vai ser de 2 a 5 de março. Paulinha falou, fiquei fã das pulseiras de mim, eu vou colocar as pulseiras assim. ah, agora. <risos> e, um, vai ser lá em Luzes, eu não sei porque é difícil para você com a Paulinha, né? De fazer um. De, de estar lá com a gente. Mas vai ser agora e vai ser bem legal também se você tiver interesse em estar conosco lá. Tá. Então, programaremos. <risos> sentiremos. Oh, Olha, eu queria só, só é, ler aqui o comentário do Ázer, que, que eu acho que é interessante de comentar. Ele falou assim, mas aí vem cada um vai estar onde tem que estar, que a gente estava comentando, é, né? Uhum. E eu falo um pouquinho diferente, Asa, eu falo assim, cada um está onde sua consciência está e está tudo bem. Isso. E sem culpa, sem cobrança, sem pressão, a consciência é... É aquele lugar onde vai manifestar tudo aquilo que você tem na sua vida Então, não se culpe Então, tem uma frase muito legal que diz assim Não tem como você se curar aonde você adoeceu Vocês compreendem isso? Não tem como você se curar, por exemplo Você adoeceu com uma consciência Não tem como você se curar se você continuar com a mesma consciência Você precisa elevar sua consciência Você precisa mudar de lugar que é o nível da sua consciência Para que você possa se curar né? então isso você pode é, transferir para vários aspectos da sua vida, né? então eu acho que é muito legal a gente frisar isso que não, é, não precisa existir culpa, porque não existe pecado né? eu não gosto dessa palavra pecado, porque quando o universo quando tudo foi criado, já foi tudo perdoado então está tudo bem a gente só precisa sempre amar, amar, compreender e e não se pressionar. Porque... não aprisionar, aprisionar, aprisionar, não, <risos> Aliás, é uma coisa que a gente precisa aprender a trabalhar, o desapego. É a primeira real. coisa que a gente. A gente fala de desapego, pra... a gente pensa logo assim, vou limpar meu closet, vou dar minhas coisas, né? A gente pensa. É lógico, é um desapego importante. Mas a gente se desapegar também das Dos traumas emocionais, das, é das, das, das nossas crenças, é, daquilo assim. que está fazendo mal pra gente, daquilo que. a gente sabe que. Tá ali, e vai, e muitas vezes o problema é justamente, precisa passar pelo autoconhecimento para a gente identificar. É muito mais fácil a gente identificar, chegar no armário, identificar, ah, essa roupa não cai bem, isso aqui não tá legal, já vou dar, vou dar, o um sapato aperta meu pé. Beleza, tudo externo. Mas agora é hora da gente fazer o trabalho mais difícil, que é identificar o que que tá ruim na gente por dentro e se desapegar disso. É esse uhum. o segredo. Né? Aprender a se desapegar um pouquinho também das pessoas a gente fica nessa nessa dependência eu preciso ter um companheiro eu preciso ter alguém do Sim. meu lado eu preciso ter Sim. meu filho eu preciso e é, é tempo da gente aprender a gente pode até ter mais para frente né mas é mas preciso depois que a gente que se sentir pleno, isso, que a você se sentir pleno ninguém vai chegar para completar você a gente é tempo da gente perder essa coisa do outro vai me completar não você Sim. tem que estar completo e, e aceitar o outro também completo e unir uhum. só isso né mas eu sei que ainda falta muita estrada até, até chegar nisso, que é difícil, mas é, é, é, a gente tem que dar, se a gente nunca der o primeiro passo, a gente não vai chegar, então você tem que pelo menos fazer um trabalho de casa aos pouquinhos e se desapegando disso, dessas coisas todas aí, que é essa bagagem pesada que a gente carrega sem necessidade. É. E a Edna tá perguntando, e quando tudo tá ruim, aí é a hora de você fechar as janelas de verdade, tá? Fecha essa janela, fecha os seus olhos, vai silenciar, porque quando tudo tá ruim, é porque você tá prestando atenção em todos os barulhos que estão ao redor. Presta atenção o que, que você faz desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. O que, que você tá assistindo, o que você tá escutando, com quem você tá conversando, o que tá saindo pela sua boca, porque o que você fala, quem escuta primeiro são seus ouvidos, né? Então, será que estão saindo da sua boca na sua, sua reclamação? Quem reclama, recebe da sua na, da vida lá fora somente motivos para reclamar mais. É Preste ser. atenção. se A, a vida é o um melhor sintoma para que você saiba como você está por dentro. Então, fecha a janela. Se você abre a janela não gosta do que está vendo, feche. Vai silenciar, silencie a sua mente. Acalma essas emoções. Sim. Começa a escutar seu coração e cuida de você. Fale menos. Fale menos, porque é perigoso você falar e você não prestar atenção no que você está falando. As palavras têm poder e elas retornam para gente, tá? Palavra tem poder, tem poder. E essa poder. é a hora da verdade. É, é a hora da verdade. <risos> e falar Fala que interessante. Vinheta, Faltou você. vinheta, porra. Vai lá. Vinheta. Vinheta. Você também se desapegar do problema, né? sim, a gente sim. fica muito apegada e não resolve também. A outra aqui falou legal, a Tati. Ah, legal, então eu vou, vou reclamar da riqueza. <risos> é uma boa, <risos> Tati, boa, que essa. é essa, <risos> é A, bateria a minha bateria tá acabando, é, gente. Que delícia, gente. Acho que, tá, é. que deu uma hora, né? É. Não, Deu mais? Deu mais sei. de uma hora, que meu Deus. Deus! Mas é que o papo aqui tá tão gostoso, <risos> né? Tá. Eu acho que aqui a minha, a minha bateria travou. Ó. Deixa eu mexer aqui. Pra poder... E aí a gente se despedir? Sim. Sim. Pronto. Porque a minha bateria travou e eu já tô sem bateria. Gente, eu tô voltando pra Suíça, né? Tô voltando às as... As minhas atividades ah, com ah, <risos> depois de quase três, três meses, meses aqui no Brasil trabalhando. Olha, eu pensei que eu vim fazer férias. Pois é, até então... Eu tinha me preparado para férias, é isso, três meses. Né? <risos> mas trabalhei todos os dias, de um estado para o outro, não foi fácil, mas eu me diverti também, foi prazeroso. Mas estou voltando para a Suíça, vocês que estão na Suíça, vocês sabem que eu tenho meu consultório ali em Zurich, para atendimentos presenciais. Então é isso, gente. Gratidão a todos, né? Aproveita, dá like, compartilha com os amigos, se inscreve nos três canais. Meles de Alta Costa, para quem estiver vindo pelo meu. Kéori Canedo e o meu, Frank, Frank Menezes. gratidão, tá, gente? Gratidão, Muita luz! Gratidão, muita luz. Vida, fiquemos, saúde! F... Fiquemos com a luz. Vida, saúde, felicidade, caminhos e caminhos abertos. E muita alegria pra todos. Nós. Tchau, gente! Tchau!